um país que desconhece as particularidades da saúde de sua população. Com cerca de 56% de brasileiros negros, as pesquisas em genética e saúde no país seguem a tendência mundial e dão foco às pessoas brancas e de origem europeia. Na Universidade Federal do Paraná, uma iniciativa tem se dedicado a conhecer mais a população afrodescendente por meio de estudos genéticos em comunidades quilombolas no Paraná. Existe uma defasagem, um viés, na verdade, muito grande nas pesquisas biomédicas em todo o mundo, que são majoritariamente desenvolvidas em populações europeias, né? Então a gente tem algo como quase 80% dos indivíduos que participam de pesquisas nessa área de genômica sendo de populações europeias ou populações brancas no mundo todo. Né? Então era uma necessidade né, de atender uma população que é a maioria da população brasileira, mas que tem sido muito negligenciada em termos é, desses estudos né, de área genética e área de saúde também. A pesquisa está sendo desenvolvida nas comunidades Feixo e Restinga, no município da Lapa, no Paraná. O objetivo é mapear a ocorrência de doenças genéticas e compreender as características biológicas que tornam essas populações mais suscetíveis a determinados tipos de problemas de saúde. Então, a nossa ideia realmente foi é, preencher né, essa falta de conhecimento. Então, foi daí que a gente buscou trabalhar com né, uma, uma área de pesquisa que é o, o foco né, de muitas pesquisas, mas que nunca tinha sido voltada especificamente, né, o que é muito pouco voltada para essa população. A partir de estudos internacionais e alguns dados do Sistema Único de Saúde, a pesquisa tem focado em doenças como o diabetes, a hipertensão e a anemia falciforme. A gente não sabia necessariamente se a gente iria encontrar essas mesmas coisas, né? mas a gente tinha uma ideia do que já tinha sido relatado no mundo e, e o que tinha de dados no, do sistema de saúde no Brasil. Então a gente tinha uma ideia do que já era descrito na literatura. Então a gente encontrou algumas dessas mesmas doenças e outras não. Doença silenciosa, o diabetes, se caracteriza pela dificuldade de absorção da glicose pelas células do corpo. Assim, ao mesmo tempo em que falta o que podemos chamar de combustível dentro das nossas células, há um acúmulo de glicose na corrente sanguínea. No diabetes tipo 2, encontrado na população analisada pelo estudo, é como se a chave que abrisse a célula para receber a glicose passasse a ficar cada vez mais ineficiente. Essa chave é a insulina, um hormônio produzido pelo pâncreas para tentar reverter essa dificuldade de absorção da glicose, nosso corpo passa a produzir mais e mais insulina, o que acaba ocasionando em um desgaste das células produtoras de insulina. Ao longo do tempo, estas células desgastadas por produzirem muita insulina acabam morrendo, fazendo assim com que o corpo não consiga mais processar o açúcar corretamente. Outra condição de saúde identificada no estudo é a hipertensão. Trata-se de uma doença sistêmica em que há um aumento da pressão do sangue nos vasos sanguíneos. Ao longo do tempo, essa condição leva a uma sobrecarga desses vasos e tem consequências como o infarto e o AVC. A hipertensão é multifatorial e, na maioria das vezes, não apresenta sintomas iniciais. Por isso, estudos, como o desenvolvido pela UFPR, auxiliam na identificação da doença e na compreensão desses fatores de risco. Combinamos as duas populações ali, né? do feixe da restinga, a gente tem três vezes mais diabetes do que na população brasileira em geral. Então, esse foi um dos dados bastante importantes que está direcionando a, os nossos próximos passos. né? E o segundo dado também foi com relação à hipertensão, a hipertensão também está praticamente na metade da população. A gente está com uma estimativa de que a gente possa ter o dobro de hipertensão do que a população geral. E a gente tem ainda um caminho maior com a hipertensão, porque o diagnóstico da hipertensão não é só laboratorial, né? então é um pouquinho mais complicado, mas são as duas coisas que mais chamaram a atenção da gente até esse momento. Apesar de ter maior incidência em populações quilombolas, a anemia falciforme não foi identificada nas comunidades analisadas no Paraná. Nesta doença de origem hereditária, os glóbulos vermelhos têm um formato de foice e têm uma vida bastante curta. Por conta dessa condição, o paciente passa a desenvolver um quadro de anemia, podendo também ter dores ósseas e na região do abdômen. Além de ficar mais suscetível a infecções, e ao infarto. A doença pode ser detectada assim que o bebê nasce por meio do teste do pezinho. Já em crianças e adultos, a condição pode ser identificada pelo exame eletroforese de hemoglobina. Até o momento, a pesquisa já avaliou cerca de 200 moradores das comunidades quilombolas do Feixo e da Restinga. Um estudo que, além de levantar dados genéticos dessas populações, também apresenta um importante atendimento de saúde. A gente também não sabia como seria no começo, né, que a gente fez o exame, né, a gente pensava que simplesmente ia trazer, entregar o laudo. Né? Mas a maioria, o médico esteve aqui né, conversando com cada um, explicando como está a saúde de cada um. A gente sabe que tem alguns que estão que com a saúde já um pouco mais grave, né, até já foi encaminhado para especialista daqui, junto com a Secretaria de Saúde da LAPA, então, a gente conseguiu, né, com esse exame, fazer um encaminhamento melhor para essas pessoas. Foi por meio destas análises que membros das comunidades descobriram que tinham problemas de saúde até então, sem nenhuma suspeita. Não, não é só uma preocupação com a pesquisa em si, né? De, ah, estou indo lá coletar dados, mas você está vendo que está tendo um resultado positivo, né? A gente está influenciando algumas pessoas pra, na preocupação com a saúde delas. O projeto, desenvolvido pelas pesquisadoras da UFPR, conta ainda com uma estratégia de divulgação dos dados levantados. A ideia é trazer para a comunidade o conhecimento acumulado na área da saúde e genética das populações afrodescendentes. Eu sou professora, fui professora há muitos anos, da educação básica, antes de entrar na universidade e a gente, durante esse tempo eu pude observar que o tudo que, os estudos que é, que é produzido aqui na universidade e em outras demora muito tempo para chegar né na educação básica nos estudantes do no fundamental e médio e a, o nosso projeto ele tem essa preocupação também de tá esses resultados eles vão soltar, estar no banco de dados mas também a gente pretende fazer a divulgação científica disso, usando as mídias, é, preparando materiais didáticos. Então a gente tem uma ambição com esse projeto que é ir além dos resultados, né? Tá, você tem um resultado nesse daí, o que, é que eu faço com ele? É. Então a gente tem essa preocupação com a. Com a, com a população em geral, principalmente com a questão educacional, que é um, uma das formas de a gente combater esse, esse racismo né, que tem é, nos próprios livros didáticos na, na, é, na sociedade né, de, de, de como um todo. Assim. A educação alimentar também se tornou um foco importante no contato com as comunidades quilombolas. Hábitos que podem contribuir para uma vida mais saudável, auxiliando no tratamento e prevenção do diabetes e da hipertensão. Então, muitas vezes, as pessoas dessas comunidades moram em áreas que são agrícolas, que têm produção de alimentos, mas na hora de consumir o alimento, muitas vezes, estavam comprando alimentos processados, né? Deixando, muitas vezes, de valorizar aqueles alimentos que tem na horta que são inaturas, in né? E, e com o projeto e as explicações né, que foram dadas até nessas duas comunidades, foram as primeiras que a gente foi, é, eu percebi que essa mudança, né, na questão e, e a, de valorizar os próprios alimentos que eles produzem na comunidade é difícil a gente você é, chegar numa, numa, num lugar onde as pessoas têm hábitos de ingerir refrigerantes. Né, salgadinhos, esses alimentos, de repente parar com isso e começar a comer de forma mais saudável. Então, se alguns começaram a fazer, de repente outros também podem é, começar a imitar esse, esse comportamento né e, e mais importante ainda, vincular isso com o aspecto da saúde. Né? A iniciativa desenvolvida pela UFPR, marca um importante avanço no atendimento e levantamento de dados para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à população quilombola no país. O Paraná, até 2005, desconhecia que tinha comunidades quilombolas, sabe? É, aí eles, no governo, acho que foi do, do Requião, eles fizeram, um, é, organizaram um GT chamado Clóvis Moura e eles para fazer o um levantamento das comunidades porque havia rumores que devia ter umas quatro ou cinco no Paraná inteiro e ficaram surpresos que tinha mais de 80 dessas 80 38 comunidades foram já receberam o certificado da Fundação Palmares né então é um número muito alto um número expressivo que é, na época eles não tinham é, acesso a nenhum tipo de política pública nem de saúde, nem de educação, nem de geração de renda, nem de moradia. Então, eles viviam assim totalmente excluídos. Então, agora eles já estão no mapa, foram mapeados, e o nosso projeto é o primeiro que vai, então, é, fazer esse, esse trabalho né, de, com relação à coleta de material biológico para identificar doenças. Né? O ideal seria que nós conseguíssemos atingir as, pelo menos essas 38 comunidades que estão espalhadas pelo Paraná. É uma questão também de acesso à saúde, ao sistema, acesso ao tratamento. Então, existem questões genéticas que precisam ser conhecidas né, para que a gente possa ter um atendimento adequado. Então, é um conjunto, na verdade, de fatores né, que, que levam a esse quadro né, que a gente vê hoje. Mas, com certeza, a gente ainda tem uma falta de conhecimento que, como eu disse, como a gente não tem muitos estudos na população negra, a gente também não sabe exatamente tudo o que está acontecendo lá, se essas doenças estão sendo influenciadas pelos mesmos fatores. né? Então, a gente precisa, na verdade, de mais estudos para a gente poder conhecer melhor, né? porque quando a gente tem os estudos, a gente vê que a gente descobre novas coisas e a gente consegue, então, adequar esse atendimento de saúde desde o diagnóstico até o tratamento das pessoas. Então, é importante a gente ter um conhecimento melhor, né? E é isso que a gente busca fazer para que a gente possa, é, de alguma forma, contribuir né, com, essa, com essas questões de saúde mais específicas para a população. As amostras de DNA coletadas neste estudo agora passam a fazer parte do repositório genético da UFPR, permitindo o avanço desta e de outras pesquisas em saúde. A gente vive num país que é extremamente desigual, né? Então a nossa sociedade ela é extremamente racista. Esse racismo ele é estrutural, institucional e também está na pesquisa, também. Tanto que, com relação aos estudos de genética, é que é, são, são, são quase que insignificantes os dados que a gente tem sobre a população negra. E isso, já, por si só, já fala né, que só uma sociedade tão racista como a nossa poderia ter uma população de mais da metade da população brasileira ser negra, né, afro-brasileira, afrodescendente, e não ter ainda esse, esse, um banco de dados com todas as informações.